Saudações irmãs e irmãos, desejo-lhes felicidade, saúde e riqueza. É com alegria que lhes convido a orarmos a oração da prosperidade. Antes, peço que toquem o sino e inscrevam-se. Assim serão notificados sobre novos vídeos e orações. Eu sou tão feliz e grato agora, porque sou saudável.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 saudável, feliz e rico. Eu sou tão feliz e grato a